Neste vídeo, farei o primeiro passo em direção à construção de modelos para a lógica clássica de primeira ordem. Eu estou assumindo que você já aprendeu no vídeo sobre a assinatura de primeira ordem, como que uma linguagem de primeira ordem é definida. A saber que nesse processo usamos uma família de símbolos de função e uma família de símbolos de relação. Buscamos agora dar aquele passo que nos leva da sintaxe para a semântica, da linguagem para o mundo. O mundo no qual iremos interpretar uma assinatura de primeira ordem consiste de uma estrutura de interpretação que tem duas partes. Antes de mais nada, um domínio de interpretação não vazio, também dito universo de discurso, aquilo sobre o qual pretendemos falar com a nossa linguagem. A realidade a respeito da qual pretendemos construir o nosso discurso. Nesta realidade, não queremos mais ter símbolos de função e símbolos de relação. Estamos procurando pela coisa de verdade. A segunda parte da nossa estrutura vai nos ajudar a chegar lá. Trata-se de um mapeamento que diz a que correspondem cada um dos símbolos da assinatura um símbolo de função de aridade M, isto é, um símbolo com o tipo Iota, M, setinha Iota, será interpretado como uma função, uma função M área no universo de discurso. Uma função que recebe, portanto, uma n-upla do tamanho certo e devolve um objeto do domínio. No que diz respeito agora aos símbolos de relação de aridade N, isto é, os símbolos que têm tipo iota, n, setinha, omicron. cada um deles vai ser interpretado como uma relação de verdade, conectando indivíduos do nosso universo de discurso. Se o símbolo de função f tem m argumentos, nada mais apropriado que a função f que o interpretará seja uma função com m argumentos. E se o símbolo R é um símbolo com N argumentos de entrada, nada mais razoável do que esperar que ele seja interpretado como algo que também tem N argumentos de entrada. Neste caso, uma relação eniária. Observe que também é possível pensar no símbolo de relação como interpretado como uma função que, desta vez, recebe N objetos do domínio e devolve um booleano os objetos aos quais o gênero ômicron intuitivamente se refere. O gênero iota, portanto, se refere a indivíduos do domínio e o gênero ômicron se refere a indivíduos do conjunto de valores de verdade. No caso clássico, o falso ou o verdadeiro. Um caso particular de símbolo de função que vale a pena mencionar aqui são aqueles de aridade zero. Usando a mesma ideia anterior, a nossa expectativa é de que eles sejam interpretados como uma função nulária, uma função que não recebe nenhum objeto de entrada, mas que ainda devolve um output, como qualquer função. Neste caso, um output fixo, dado que não há uma entrada da qual este output possa depender. Em resumo, uma estrutura de interpretação para uma assinatura de primeira ordem consiste em um universo não vazio, sobre o qual cada símbolo de função será interpretado como uma função e sobre o qual cada símbolo de relação será interpretado como uma relação. Você não vai precisar de nenhum mnemônico para lembrar disso. Símbolos de função zero-ários em particular serão interpretados como objetos do domínio. Há lógicas nas quais esta restrição de que o domínio é não vazio cai por terra. Tais lógicas permitem, portanto, falar sobre o um universo sem indivíduos. Permitem-nos falar sobre nada. São as chamadas lógicas livres. Lógicas sem comprometimento ontológico. Não é o caso da lógica clássica. Outra restrição que fizemos é de que as funções que interpretam os símbolos de função são totais. Há outros tipos de lógicas que permitem que os símbolos de função sejam interpretados como funções parciais, muito úteis na teoria da computação. E, finalmente, os símbolos de relação também são um tipo de função, a saber, a função característica de um predicado. Em outros vídeos, veremos como esta interpretação da assinatura pode fazer um serviço para a definição da denotação dos termos construídos a partir dos símbolos de função e símbolos de variável e para a interpretação das fórmulas construídas a partir de átomos, que nada mais são do que fórmulas relacionais, usando conectivos e quantificadores. Ilustraremos aqui de que maneira uma estrutura de interpretação pode ser associada a esta assinatura particular. Antes de mais nada, precisamos definir aqui um domínio não vazio de discurso, o domínio da interpretação. A interpretação é minha e, portanto, eu tenho todo o direito de arbitrar aqui que esse domínio conterá tudo aquilo que é natural, ou seja, aquilo que eu encontro no livro sobre história natural, os organismos vivos, e também aquilo que eu encontro no conjunto dos números naturais. Pronto. Não sei por que alguém teria ideia de fazer um conjunto com essas duas coisas dentro, mas eu faço porque posso, e ele é não vazio. Sobre este domínio, precisamos, antes de mais nada, interpretar os símbolos de função zero-ários. A nossa definição de estrutura de interpretação exige que eles sejam objetos do domínio. Quais? Aqueles que eu quiser. Por exemplo, eu posso estipular que a interpretação do símbolo z é o número zero, o um número natural... E a interpretação do símbolo N é o número 6, também um número natural. Ambos fazem parte do meu domínio. Eu também poderia ter interpretado o símbolo Z como o cachorro rin-tin-tin, um organismo vivo, ou que já esteve vivo um dia. E posso interpretar o símbolo N como João, um ser humano. Eu preciso agora interpretar o símbolo de função unário sobre esse domínio. Eu sou completamente livre para escolher a minha interpretação e posso, por exemplo, escolher que o símbolo S seja interpretado como uma função unária que recebe um certo objeto e devolve o seu sucessor. É claro que esta função está muito bem definida para os números naturais, mas eu duvido que você saiba a que se refere esta função se a entrada for um organismo vivo. O que quer dizer sucessor quando aplicado a objetos viventes? Tal função só estará bem especificada depois que eu explicar isso. Se eu quiser, portanto, resolver esse problema já agora, eu posso dizer que a definição anterior vale para números naturais e é estendida para organismos vivos da seguinte maneira. A função S aplicada ao indivíduo A, organismo vivo, devolve o seu pai. E a função QI, que consiste na interpretação do símbolo de função q. Aplicada a um número natural, devolve o seu quadrado. E aplicada ao organismo A, devolve a sua mãe. Supondo que todo organismo vivo tenha pai e mãe, mesmo que se trate do mesmo indivíduo, as funções agora são totais sobre o meu domínio. De agora em diante, eu não vou mais fazer a diferença entre a função F e a função FI. Dado que, ao ter dito que eu estou falando da função f, eu já não estou mais falando do símbolo de função f, mas da interpretação do símbolo f, que é fi. Para interpretar agora os símbolos de função binários a e m, a estrutura de interpretação deve procurar por funções a e m, ou, para ser mais preciso, a I e mi, as quais devem receber pares de objetos do domínio e devolver um objeto do domínio. Eu deixo agora a seu critério escolher como estender essas funções para se aplicarem a organismos. Note que agora uma complicação adicional. O par de entrada pode conter um objeto que seja um número natural e outro que seja um organismo. A função tem que fazer sentido sobre esses objetos. Eu não posso, por exemplo, somar um número natural a um organismo vivo. Uma maneira de resolver esse problema do universo que mistura indivíduos de gêneros que intuitivamente são diferentes é trabalhar numa linguagem multigênero ou heterogênea. Isso será discutido em outro vídeo. O que dizer agora da interpretação dos símbolos de relação desta assinatura? Sabemos pela definição da estrutura de interpretação que HI e PI são predicados unários, são subconjuntos do domínio. Quais? Bem, eu posso escolher. Uma possibilidade é dizer que o conjunto H contém aqueles e somente aqueles indivíduos que podem ser dito herbívoros. Creio que não está aí nenhum número natural, mas estão aí alguns animais. Podemos interpretar o predicado unário P como coletando os indivíduos do domínio que sejam plantas. Podia também ser um pouco diferente, podia coletar os indivíduos que são pares ou coletar os indivíduos que são plantas ou pares. Todas essas interpretações definem subconjuntos do domínio. Consiste, portanto, em relações unárias sobre o domínio. Podemos continuar interpretando a assinatura, dizendo que o predicado binário D é interpretado como o um predicado de divisibilidade sobre os naturais. E, neste caso, ele já está bem definido pois, afinal de contas, o predicado não precisa se aplicar a organismos vivos. Da mesma forma, poderíamos definir o predicado E, o símbolo de predicado E interpretado, como aplicando-se a A e B, quando A se alimenta de B. E, além disso, o predicado MI poderia ser o predicado ser mãe, e o predicado final, como consistindo no predicado de identidade sobre o qual falaremos um pouco mais em outro vídeo. Essa estrutura aqui definida me dá quase tudo o que eu preciso saber para interpretar as fórmulas e termos da minha linguagem. Falta só dizer o que fazer com símbolos de variável, que não fazem parte da assinatura. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, mas você já sabe que a interpretação dos símbolos de variáveis é feita através de funções de alocação de valores para esses símbolos, e, portanto, serão interpretados como objetos do domínio, a saber, cada variável será interpretada como um organismo vivo ou como um número natural, neste caso particular.